E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito da descontinuidade de Mohorovic. E a primeira pessoa que surgiu com a ideia de que a Terra tem várias camadas foi Andrija Mohorovic. E ele foi um meteorologista e sismólogo. E ele percebeu isso em 1909 em um terremoto que aconteceu na Croácia, mais ou menos ao sudeste de Zagreb, mais ou menos aqui. E para a sorte dele, para a nossa também, né, é que tinha um monte de estações sismográficas nessa mesma região. E o que essas estações faziam? Basicamente, eram instrumentos instalados que serviam para medir as ondas sísmicas quando elas estivessem passando pelo local. E o interessante é que Andrige notou que se a Terra fosse uma matéria única e uniforme, mais ou menos igual a essa que eu estou desenhando, ela ficaria mais densa conforme fôssemos descendo e haveria um certo tipo de refração, ou seja, uma refração contínua e em curvas. Por exemplo, digamos que você tenha um terremoto aqui Nessa Terra uniforme, ou seja, uma Terra apenas com uma única camada, apesar de que cada vez que você chegasse mais próxima do centro, ia ficando mais densa. Ou seja, quanto mais próximo estivesse do terremoto, mais rápido a onda chegaria. Ou seja, chegaria aqui primeiro, depois aqui, depois aqui e depois aqui. E essas são ondas de corpo. Elas atravessariam a Terra através da crosta terrestre. Quanto mais longe você estiver do terremoto, o tempo que demora para as ondas atingirem certo ponto será proporcional à distância do terremoto. Deixa eu colocar isso aqui em termos de gráfico. Então, nós temos o nosso eixo horizontal, que vai ser a distância, e no eixo vertical nós temos o tempo, e aí o nosso gráfico vai ser uma reta. E isso acontece porque você está viajando com aproximadamente a mesma velocidade em todos esses arcos. E talvez viajam um pouco mais rápido em locais mais fundos, mas, de modo geral, esses arcos possuem a mesma velocidade. E a distância desses arcos é proporcional à distância ao longo da superfície. Basicamente, eles estão se propagando com a mesma velocidade, apenas estão viajando em distâncias diferentes. Mas o tempo de duração será proporcional à distância. Quando ele mediu o momento em que essas ondas do terremoto atingiram diversas estações sismográficas, ele percebeu algo interessante. E, claro, essa teoria ele idealizou no caso da Terra ter apenas uma camada. Mas, então, colocando no gráfico de novo, aqui nós temos a distância e aqui o tempo. No quilômetro 200 ou a 200 quilômetros de distância do terremoto, ele viu exatamente o que esperamos de uma Terra contendo apenas uma camada. Ou seja, o tempo para a onda chegar era proporcional à distância, mas, com 200 quilômetros, ele percebeu algo interessante. De repente, as ondas estavam chegando mais rápidas, a inclinação mudou, levou menos tempo para chegar a pontos mais distantes. Por algum motivo, as ondas chegam mais rápidas nessas estações a mais de 200 quilômetros de distância. De algum modo, estavam mais aceleradas estavam se movendo mais rápido. Foi ele que percebeu que isso se devia ao fato das ondas que chegam às estações mais distantes terem atravessado uma camada mais densa da Terra. Vamos pensar no que isso significa. Se uma camada é mais densa, nós podemos explicar o porquê isso acontece. Então, se temos uma camada assim, e hoje sabemos que essa camada é a crosta, e depois você tem uma camada mais densa, que sabemos que é o manto. E, com isso, se temos um terremoto aqui na crosta, a velocidade vai ser proporcional. E, com isso, se tivermos um terremoto, enquanto ele estiver na crosta, ele vai ser proporcional, e isso até 200 km de distância. Mas, se essas ondas forem a uma profundidade maior, elas vão ser refratadas passando de 200 km. E, claro, a velocidade da onda vai mudando, vai chegar aqui mais rápido do que está a 200 km. E aí, Mohorovic pensou, espera aí, deve ter uma camada mais densa onde essas ondas estão sendo refratadas. E, de fato, é o que chamamos de manto. E a fronteira entre o que chamamos de crosta? E essa camada mais densa, que chamamos de manto, foi nomeada em homenagem a ele. É o que chamamos de descontinuidade de Morrovitite. E às vezes você só escuta descontinuidade de morro. É uma forma abreviada de falar. E o interessante é que, com essas informações dos terremotos, foi possível descobrir a verdadeira composição da Terra. Isso porque ninguém tinha escavado um buraco tão fundo, né? Ou seja, ninguém cavou um buraco até chegar ao manto, ao núcleo externo ou ao núcleo interno. E nas próximas aulas nós vamos continuar utilizando informações de terremotos para descobrirmos que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.